Alô, alô, rapazes e raposas! Mais uma vez, estou aqui o Mr. T e estamos aqui no Chateando. Hoje vamos falar de um assunto que eu gosto bastante, sobre um universo que é bem específico para a cultura Nerd, cultura, tu, cultura geek, igual o Ticão, né, o Ticão? Tu é adepto à cultura... como é que é? Cultura geek. A cultura geek, eu sou um entusiasta da cultura geek, tá ligado? É exatamente. Eu não, eu não entendo muito, mas eu sou um entusiasta da cultura geek. Eu gosto, gosto muito desse, desse universo. Apesar de não manjar a p... nenhuma. Hoje eu vou ser aquele cara que vai fazer as perguntas mais escrota que tem. <risos> e, <risos> e com a gente aqui também, ela que manja porra alguma... Uh, Jess, e aí Jess, tudo certo? Tudo certo, hoje eu vou tentar não me empolgar muito Não falar muito porque <risos> <risos> Tá bom, tá bom Olha, eu, eu até que me contei. Uhum. Em Star Wars eu fui bem quietinha. Uhum. Foi mesmo, Mas, é verdade. Sim, é, esse é, de longe, o meu universo favorito. Tenho tatuagens em homenagem, tenho coleções em homenagem. Basicamente foi o um universo que me inseriu na cultura fantástica. E realmente devo muito a ele. Devo muitos conhecimentos aleatórios que eu não uso para muita coisa, mas me divertem. <risos> e eu tô bem empolgada pra hoje, porque tem duas pessoas aqui que eu acompanho há muito tempo, eu sou bem fã, e eu tô tentando não parecer idiota pra eles. Então, podem é difícil, continuar. É difícil, é eu, difícil. Já, eu já fiz, eu já fiz tá isso bom. em outro programa. Eu já eu já, fiz esse já esse se programa. entregou, já se entregou. <risos> é. Não aguentou a emoção. Antes de apresentar os nossos convidados, falar das redes sociais, nós estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter, como chat.ando, chat.ando ponto ali, de ponto final, como vocês já estão carecas de saber, ou então põe lá na busca, chat... escreve chatando lá que vai aparecer, ou também pelo e-mail .com. é Hoje nós vamos falar com os nossos convidados, que são a Inês e o Sérgio, e vamos é. falar especificamente de Tolkien, porque eles são parte do grupo do Tolkien Talk. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Olá, pessoal. Boa noite. Olá, Tolkien Talkers. Michael Vannen, Ellen Silalume, nome é Tielo. Caralho, o cara tá falando catalão. Meu Deus. A gente meu já Deus. Não é problema aqui na minha gravação. É, é tão bom isso, cara. Eu tô chorando aqui. Calma, Jéssica. Calma, calma, calma, Jéssica. Toma um maracujina aí. Tudo bem. Eu vou tomar meu vinho aqui. Podem é. continuar. Como é que vocês estão hoje participando aqui com a gente no nosso chateando. Muito obrigado pela presença, primeiro de tudo. Né? Valeu, a gente que agradece o convite. É, Obrigada a nossa parte e estamos aqui para falar sobre aquilo que nós gostamos mais de fazer, que é falar sobre o Tolkien, né? O <risos> <risos> que é que a gente faz mais? É, então, eu queria começar já falando de como, quando, quando a gente, como que a gente conheceu o Tolkien e quando, é, eu vou dar o meu exemplo, eu basicamente conheci por causa dos filmes mesmo, do Senhor dos Anéis é, uhum. na época foi, do lançamento, foi um grande assim, um grande hype, inclusive ganhador de muitos Oscars e tal e eu acabei vendo eu vi um deles na, no cinema eu creio que foi as duas torres agora eu não tenho certeza, acho que foi as duas torres que eu vi no cinema e eu fiquei, tipo, mega impressionado e até hoje um dos meus obje objetivos de vida aí é para para Nova Zelândia pra poder visitar lá as paisagens e ver certinho como é que é o... Como é que é o Middle Earth, que eles chamam, né? exatamente Hobbiton. É. Hobbiton. Ah, vocês estão me tirando pra pá? Eu mando de um <risos> pra caralho, vocês vão ver. <risos> Tudo culpa do Blind Guardian, Eu, cara. Eu vou, vou desfazer o teu mito aí de ir pra Hobbiton, porque é o seguinte, lá não, não tem... As casas são loucas, elas não tem nada dentro, né? As toquinhas de rock. Não, tipo, assim, isso, assim, isso, isso eu sei, isso eu sei. Já sabe, né? É mais assim, não, pra sei, tirar sei. foto por fora mesmo, né? A, aquela atração sim, lá. Sim, Então não dá, pra, não dá pra deitar lá na caminha e fazer a cena do não, último filme. Não, que não, é o não, filme que o não. Gandalf aparece lá e tal, pá. Não, é só, é só tem a porta mesmo. Tô central é. dar de cara com a... Não, isso eu sei, mas eu, é mais pra, assim, mais pelas paisagens também, sabe? Uhum. De, de ver... Toda é coisa tal, mesmo. Assim. <risos> tirar aquela foto bonita, pro Instagram. Exato. Ah, tá mente, pro pro cara, Tinder? Pro Não, pro no Tinder. meu caso é pro Tinder, né? Ah, tá. é. é, o Thiago tá na luta aí tá na luta. então meninas vocês que ouvem o chateando, o Thiago está na luta. Ó, pra vocês meninas que ouvem o chateando e gostam de Tolkien é já um bom assunto pra puxar com o Thiago ah, é, não, tá, não tá afim de assistir o A Duas Torres comigo, <risos> saca? é, é pode a ser a é. estendida é, não, funciona, funciona, tá bom <risos> e o Ai, eu quero saber do Ticão tic, ô Ticão, quando é que tu é <risos> I don't know. Quando é que tu tu, tu, tu... tu soube do Senhor dos Anéis aí, tu que é um grande fã, né? Então, não, então, claro, eu... O, como é que é? O, o, o retorno Jedi é o meu preferido da série, né? Cara? Eu fiz essa mesma piada tosca no especial de, de, de Star Wars, só que eu falei o que é o... Star Wars que eu mais gostava era o A Duas Torres. Mas tudo bem. Cara, então, eu, eu conheci Senhor dos Anéis exatamente mais ou menos na época que tu, tu conheceu. Só que como eu jogava D&D, no caso, né? Dungeons and Dragons, que se eu não me engano, posso estar falando uma b**** absurda. Ele é. é inspirado no mundo que o Tolkien criou? Posso, posso, alguém uhum. pode confirmar essa informação? Confirmado, tá confirmado. O, ah, viu? O, o, o Tolkien é até o pai do RPG, portanto, tá, tá ótimo. Ah, então, beleza. Então, joguei muito D&D, joguei muito GURPS, então assim, o cara eu tava familiarizado com esse mundo de elfos, anões e tal. O que me pegou de surpresa é que talvez que eu não tenha pesquisado muito sobre o D&D na época é, foi o tal do, do Hobbit, né, cara? Que pra mim... Eu... Hobbit, isso eu nunca ouvi falar, Goblin já ouvi, ah, não, Bárbaro essas paradas tudo de classe, mas o Goblin não, só que assim, cara <risos> pô, vão me bater né? eu assisti e tipo talvez eu não tinha idade o suficiente assim pra entender e gostar mas eu lembro de ter assistido depois de mais velho assim, também não ter me chamado tanta atenção não é aquela coisa que eu tipo nossa, isso aí é uma não, tipo, beleza, tá passando ali, a gente assiste e tal, mas não é, tipo, que assiste a, que nem a Jéssica que assiste abraçada com, com o boneco do Gandalf, tipo, <risos> vai se Tá ligado? Não, é só, tipo, o, tanto que a maior parte que eu conheço do, do, do, do Tolkien é do, do, do Blind Guardian, como nós tava falando aqui antes da gravação, então, tipo, uhum. eu conheço mais do Tolkien por RPG e Blind Guardian do que... Pela própria literatura em si, saca? Mas quando eu uhum. conheci, foi quando saíam os, fi os filmes também. Nunca tinha ouvido falar nos livros antes disso. Entendi. <risos> bom, eu já tem um conhecimento, né? Pra quem dizia que era um <risos> é, viu, viu. Até, que, até que sabe alguma coisa. É que é bom, é bom sempre botar a expectativa baixa pra surpreender as pessoas, tá ligado? Isso é verdade. <risos> Mas uma curiosidade aí pra ele é que o, quando o Dungeons and Dragons surgiu, ele tinha a, a raça dos hobbits. Só que aí, por causa de direitos autorais, a família do o Tolkien vetou, né, entrou na justiça e tudo mais, e aí eles tiveram que tirar o nome Hobbits, e aí eles criaram uma raça parecida que é os Halflings que não deixa de ser a mesma coisa só mudou o nome pra não dar problema é... de direito autoral mesmo, isso hum, Opa, agora Eu não sabia disso não, e, mas eu também nunca é. tinha ouvido falar dessa raça, é que eu, eu no RPG eu sempre jogava com o Bárbaro eu não, hum. não eu só, eu não gosto de pensar muito quando, quando eu tô jogando RPG é tipo, é, RPG medieval, <risos> entrou na taverna, o pau come, vamos nessa, saca? <risos> Nossa, é bem Evil, né? É o Evil. É, o Sérgio, como é que apareceu a uh, Tolkien na tua vida? E qual qual não, foi, foi a grande... Não, foi igual a vocês. Foi, pelo, foi pelos filmes do Peter Jackson. É, na verdade, no ano anterior, acho que os filmes saíram no final de 2001, né? E aí no começo do ano, mais na metade uhum. do ano, um amigo meu tava lendo já o volume único do Senhor dos Anéis. E aí ele falou, olha vai sair o filme disso aqui no final do ano, por isso que eu já tô lendo. eu até olhei o livro assim, mas na ocasião não me interessou muito, assim. Aquele, aquele chumaço de página, né? Que é, evoluiu, a capa era como, bonita, lá, né? Aquela bíblia, né, bem? A capa eu achei bonita, que era aquela, aquela que tem o um Gandalf andando assim, né? E aí, sim, chegou no final sim. do ano, ele me chamou pra assistir o filme. A gente foi assistir e aí eu já gostei de cara da história, né? Do clima, do, do, da sensação de assistir aquele filme. E aí, eu, como eu sabia que era uma coisa, aqui não no Brasil, mas lá fora já era bem, bem famosa, eu fui atrás dos livros. E aí, na, na breve pesquisa que eu fiz, eu soube que tinha, antes tinha o um Hobbit, né? que tinha é o um, um livrinho do Hobbit. Então, eu uhum. corri e comprei o um Hobbit. Isso. E aí, eu percebi que eu li muito rápido. Eu comecei numa, numa sexta-feira à noite, talvez, e no domingo à tarde já estava terminando. Que... Sempre é, de... Isso é que demora é à primeira vista. É, porque ah, é isso mano. que me surpreendeu, porque eu sempre demoro muito para ler livro. E aí, quando eu fui ler o Hot eu vi que eu terminei logo a audição. Aqui tem uma coisa diferente, né? <risos> É. Aí tem, um, tem alguma coisa, tem um, é, um charme especial. E é, pronto, que me pegou. E aí na, na semana seguinte eu já fui atrás dos outros. Aí, aí foi, eu comprei o volume único também, né? Do Senhor dos Anéis. Aí depois eu descobri que tinha o um Silmarillion. Eu sei que quando saiu o segundo filme, as duas torres, eu já tinha lido todos os que tinham aqui no Brasil, né? Que era o Hobbit, o Senhor dos Anéis, o Silmarillion. Eu acho que os Inacabados ainda não tinha saído. Mas eu acho que saiu no ano uhum. seguinte, alguma coisa assim. E aí eu fui assistir as duas torres, todo ano eu ia, né? No cinema. Aí foi as duas. Torres, o Retorno do Rei. E aí eu comecei continuei acompanhando, é, conforme a editora da época, Martins Fontes, foi lançando os livros, eu sempre estava acompanhando, né? Então nunca deixei de comprar token desde então, ah. de consumir. E aí ah, eu. Só que assim, era sempre uma leitura, eu lia, eu lia o livro e colocava na estante. E aí outra coisa que eu percebi que tinha de diferente, porque um, um, um dia eu, eu fui pegar o um volume único para dar uma folheada e caiu no capítulo, no Conselho de Elrod, que é o meu capítulo preferido até hoje, né? O Conselho de Elrod e a Sombra do Passado são os dois capítulos que eu mais gosto. É, eu também. Uhum. E aí eu comecei a ler, eu digo, rapaz, eu vou ler tudo de novo. E aí, e aí foi uma tradição da minha, para mim, que era todo ano eu comecei a reler. E eu nunca fui de reler um livro mais que eu gostasse. Então aí é que eu vi que realmente tinha uma coisa diferente aí com, com Tolkien. Ah. Quantas vezes tu já leu o livro, assim, por curiosidade, pra eu fazer uma comparação com uma coisa que eu gosto também, assim? Eu parei de eu parei de contar na oitava, porque... Ok, ok, já é um bom número, né? Porque depois aí, vê o canal e tudo, hoje em dia é, é, é até engraçado, porque é difícil eu conseguir ler por prazer, né? Eu leio mais é pra pesquisa, pra fazer vídeos e tudo. Nossa, aqui Mas, é. mesmo assim, eu tô tentando. Ano passado eu consegui fazer a leitura do Fellowship of the Ring, né? Que é a Sociedade do Anel Britânico, lá em Sim. inglês, né? E aí eu Sim. consegui fazer. Agora eu tô empacado porque eu não consegui começar as duas torres, né? The Two Towers. Ah. Porque, além disso, tem. Como eu já fico Tolkien direto, né? Toda semana fazendo vídeo e tal. E aí, às vezes, eu quero ler uma coisa diferente. Então eu deixo um pouco de lado na parte da leitura de prazer mesmo, e aí eu vou ler Robert Howard, né? Tradição como, anual é. é engraçado, porque eu todo ano, o primeiro de maio, eu assisto algumas corridas do Ayrton Senna, como uma tradição pra mim. Uhum. <risos> Mas é, voltando ao cito do Senhor dos Anéis, eu. do Tolkien? caso, eu também li, eu li o Hobbit a, a primeira vez ano passado em inglês Tenho hum. ele aqui, eu achei ele aqui na acho que foi na época que eu morava na Irlanda ainda, achei ele numa promoção lá a preço de banana e comprei mas uhum. é difícil a leitura, hein, porque é um inglês mais assim refinado, é né, mais, mais não, literário a, a, não não sei se chega a ser arcaico mas é um, mais antigo assim é, um é muito, é muito do, do inglês do dia a dia, né algumas é, palavras, ele palavras ele... palavras é... do dia-a-dia, -dia, né? Temos que ir sempre ver. Até mesmo os próprios leitores em inglês têm, tinham dificuldades com algumas... E têm, né? Uhum. Dificuldades com algumas palavras, com alguns vocábulos que o próprio Tolkien uh, utiliza. Porque ele quer dar sempre esse, esse ar de, mais, de texto mais antigo e mais medieval, né? Sim. Portanto, uhum. eu... E detalhado Isso. também, né? Tipo assim, ó, eu não li os livros do Tolkien, né? Eu sou um noob da história. Mas assim, os relatos que eu ouço dos meus amigos é, por exemplo... Ah... O Frodo chegou num lugar que tem uma árvore. Aí ele diz que o Tolkien, ele pega aquela árvore ele fica duas páginas escrevendo a árvore. <risos> tá tipo, e a árvore que tinha marcas é, de não sei o um que era é da passagem. Tá não, claro, tô, né, tô perguntando, eu quero ouvir quero a opinião de vocês sobre isso. Se a árvore foi importante. Eu, é, quando é importante o desenvolvimento da história, ele faz essas descrições mais longas. É. Mas quando não, ele passa por cima. Não tem... É, é toda é. árvore que aparece que ele vai descrever toda a história daquela árvore e tem que passar por ali. Não, né? e tem uma coisa que ele faz bastante, que eu estava relendo Seu Marílio esses dias, e ele basicamente, ele conversa contigo Como se tu já conhecesse a história Ele faz isso, ele conversa contigo Falando da história como se tu já estivesse por dentro Como o, os nomes na mitologia Tolkien Eles mudam, ou eles, uma pessoa tem três quatro nomes uh, Ele uhum. às vezes chama por um nome X E às vezes muda Por exemplo, o Eru, que na verdade é o Ilúvata <risos> E aí tu fica, quem é o Ilúvata? Uhum. Peraí, <risos> de que, que ele tá falando? E aí tu tem que, tu tem que continuar lendo Pra entender realmente de que ele tá falando Da mesma pessoa, só que também é élfico, Com o Yeru, era o nome original Esse tipo de coisa, sabe? E ele te Conta isso como se fosse uma coisa simples Ele não vai te explicar Ou então, ou então ele faz assim, ele cita alguém é, Fazendo referência a uma Não sei se é a geração que eu posso Dizer, mas a outros tempos Como uhum. se a gente já soubesse né? O que. É. Quem foi o avô daquela pessoa? Ou <risos> alguma coisa isso. assim que depois só vai descobrir quando tu lê, por exemplo, Sumarillion ou algo do tipo. Isso, exato. Porque é, é uma obra completa. Essa é uma das magias do Senhor dos Anéis, é essa. Porque ele cita alguns fatos e alguns personagens da mitologia mais antiga. E aí fica aquele mistério no ar, né? você fica querendo saber mais de onde é que saiu aquilo. é isso. Aí... Exato. Eu vou passar a bola agora pra Inês. Quero saber dela como é que ela chegou ao. Tolkien, como que descobriu, e, e é legal a gente saber dela, porque como ela tá em outro país, né? Em Portugal, eu vai tive uma, uma visão um pouquinho diferente. Olha, eu vou, eu vou adiantar aí cortando a Inês, que aqui no Brasil nós estamos melhores do que lá em Portugal. É verdade, né? é verdade. Meu Deus. <risos> não quero começar essa guerra Portugal-Brasil aqui, não, hein, gente? Tô dando a paz. Vamos, re, vamos fazer uma colonização ao contrário. Acho que não tá acontecendo isso aí. Devolve nosso ouro! <risos> <risos> Brincadeira. Não, o meu coração tá tanto como, como no Brasil, portanto não há, não há guerra não há intriga aqui é oh. ah, isso aí, isso aí né? é paz e amor é, é paz entre os gajos entre os gajos muito bom uh, não. não, mas eu conheci o Senhor dos Anéis e Tolkien como todos aqui conhecemos, né? foi no, no início do século XXI, com os filmes Uh, eu era muito jovem, era uma criança de 6 anos quando os filmes saíram por isso soubei alguém que disse que era muito novinho para entender a história e não é, isso não é critério é desculpa, é desculpa, ah, eu quero meter não é, desculpa ali. não é critério uh, eu, não, eu não fui ver os filmes ao cinema, eu, lá está eu era pequenina mas assim que os filmes saíram em VHS deve ter sido logo no ano a seguir, em 2002 a Irmandade do Anel, que nós aqui é a Irmandade do Anel, não é sociedade ah, que da hora, Irmandade do Anel eu gosto dessas diferenças e o nome Irmandade, ele reflete melhor a intenção original, porque em inglês é Fellowship, né? Fellowship. É Fellowship. E, e em português é sociedade, pô, fica parecendo que é uma empresa, né? Uma é... coisa assim. Né? <risos> sociedade Limitada do Amém. E aqui o nós, o não é retorno do rei, é regresso do rei, também. Acho que é mais bonito. Mas pronto. <risos> não, não, Sim. isso aí não, prefiro retorno mesmo. ah, eu gosto mais do riqueiro, mas pronto, é gosto nada tá mal, é, eu gosto de ver o português falando porque ele tá numa conversa de dia a dia e ele parece que tá falando de uma maneira tão formal, cara, tão bonito ver é, um português é... falando português eu acho que a gente tem uma outra amiga nossa também que é portuguesa, a gente tá até pra trazer ela pra cá né Mari, e cara, toda vez que a gente fala com ela, e o Thiago fala, nossa a gente se sente um troglodita falando, cara, eles falam fala tão bonito, não, não. cara. eu pra mim não noto muita diferença, uh, porque nós aqui estamos muito mais habituados ao, ao português do Brasil do que vocês ao português de Portugal. Muita Porque novela aí chegou. É, a novela e YouTube, internet, vocês são muito, muito mais do que nós, né? Vocês são 20 vezes mais do que portugueses, logo vocês estão em todo o lado, né? Sim, imagino. Então para nós não é, não é tão estranho ouvir falar português do Brasil. Para mim é super ok e, e uh, percebo facilmente mas eu compreendo que ao contrário não seja a mesma coisa. Uh, pronto, aí ia falar pronto que vi, vimos os filmes né e eu e o meu irmão éramos pequeninos, ficámos logo, adorámos, e acompanhei, depois das duas torres, o regresso do rei não vi nenhum no cinema, dói-me. <risos> que eu era criança mas é uma dor uh, que tenho dentro mas nunca vai passar né olha lidar <risos> e, e depois eu lembro-me que e porque isto tem é várias etapas eu lembro-me que na altura em que estava a sair o regresso do rei vocês aí têm os cereais do chocapic da Nestlé chocapic da Nestlé não, ah não é okay. Que... ok não, acho, Pronto, que não são, acho que não é da Nestlé é um chocolatinho um cereais de chocolate e havia aquelas aquelas aqueles concursos que vinham nas caixas dos cereais para o almoço sabem sim sim ah envia uma carta ah, com a morada e participa Curso, e nós participámos e, e, e ganhámos a banda sonora, o CD do Regresso do Rei. a trilha Sim. sonora? Ah! É. Nossa, isso eu adoro. Na altura o, o terceiro filme saiu, nós participámos nisso e, e ganhámos um, um CD. E então eu e o meu irmão tínhamos duas espadas de plástico que comprámos nos chineses. <risos> e nós, é, é, não, imagina, em cima da cama dos meus pais, com a música a dar na pralhagem, nós lutávamos e imaginávamos as lutas da do Senhor dos Anéis. Cara, que foda, mano. Realmente, isso foi muito. E ainda tem ainda temos as nossas espadas. São falsas, né? Claro, mas tem, tem sentimento. Até porque ia ser um pouco assustador ver duas crianças brincando com duas espadas medievais é, de verdade. Exatamente. Ah, não, acho ah, super ok, né? Total. Apesar <risos> de que na Europa a gente tem bastante castelo, bastante coisa medieval, é... ainda assim eu ia ficar preocupado. <risos> não e, e depois, pronto, eu tive mais interesse em ler os livros, não pelos filmes, mas pelos jogos de computador. Uh, nós depois tivemos um computador, né? Um fixo, e tínhamos jogos, tínhamos a Batalha pela Terra-Média, o Regresso Sorrei as duas torres E foi pelos jogos que eu tive vontade de ir aos livros Isto porque Nos jogos eles falavam em locais que não havia nos filmes E eu questionava-me Será que isto é mesmo verdade? Será que isto existe? E foi aí que eu pensei Não, tenho... Tenho de ler os, os livros. E isto ao longo de alguns anos, não foi uma coisa assim em seguida, como o Sérgio, que viu o filme e leu o livro, seja jogos, seja os filmes, e depois já quando era mais crescidinha, devia de ter o quê? Uh, 14, 15 anos para aí. É que disse à minha mãe: Olha, não, quero começar a ler os Senhor dos Anéis. E, e assim que li o primeiro, que foi a Irmandade do Anel, eu não comecei pelo Hobbit, porque nem sabia que o Hobbit existia. Uh, assim que, que comecei a ler, pronto, foi, foi um caminho sem, sem retorno. Sim, e bom. uma coisa que é tão é, ao contrário do rei, a Inês não voltou. É. A Inês E então, uma coisa que me fez gostar bastante de Tolkien, que é o que muita gente se queixa, é a descrição. A, a, Para mim, aquelas descrições são, e eram e são perfeitas, porque eu imaginava tudo na minha cabeça. Eu assim, isto é incrível. Eu estou a ler uma coisa e estou a vê-la na minha cabeça. E estou a ver todo o detalhe, a pedra, a flor, o dedo do pé, tudo. E foi isso que é o que muita gente se queixa né Que é a descrição lenta e nananana, não Pra mim foi, foi incrível E perfeito e maravilhoso E olha, eu estou aqui Falando sobre o Senhor dos Anéis num, num podcast À é, meia-noite, assim, coisa, coisa de gente normal né Eu já ouvi falar de muita gente Que leu o livro antes dos filmes Que ele, as pessoas Elas imaginavam o, o livro de um, de um jeito E quando saiu o filme é. foi assim bem próximo Do que eles, do que eles imaginavam Do assim, dos, dos personagens da... também, o cara descreve tudo o cara descreve o como, né? é que dos é personagens <risos> não, mas mas... Ah, ah, não tô brincando, isso é brincadeira é... gente, é piada, é piada, desculpa <risos> não me conselhem isso aí foi mais, é porque o Peter Jackson ele foi esperto, né, ele chamou pra ser designer dos filmes, o John Howe e o Alan Lee, que eram artistas já conhecidos de antes, do, antes né, dos filmes ou seja, quem já liu o Senhor dos Anéis já conhecia as artes, então, quando viu aquilo foi só a transposição do que eles viam no papel para o cinema, né, então eles, olha, realmente, uhum. foi mais ou menos isso e, e também o, o, o Ted Nesmith que a gente tem até uma entrevista com ele no canal ele foi também um artista que ele foi convidado, mas não, não pôde participar da produção, mas mesmo assim o Peter Jackson usou muito, da, da, das, muito das cenas que ele criou mas aqui é que as, as vezes acontece assim com outras, outras adaptações né, de jogos ou de outros livros até e tam, não fica tão fiel né, a gente pode dizer assim uhum. isso, é um, isso é uma coisa muito legal mas também. outra coisa, é, por exemplo, a, os personagens em si é, é, é porque isso é difícil quando você assiste o filme eu tenho um pouco dessa dificuldade quando você vai ler o livro de apagar a imagem do filme porque por é, exemplo não disco, não consigo não, é, consegue. não isso sim não não hum. dá mais uma é. vez que viu o filme já era, é, já era. o os que hobbits, foi visto exemplo, não pode ser desvisto né exatamente é, infelizmente os hobbits eles ele, no filme eles são jovenzinho de 20, e poucos anos né no livro é quarentão, cinquentão, né? Então, aí já tem sim, sim, aqueles é elfos com cabelo de velaton, com a orelha pontuda, quer dizer, são coisas que <risos> no livro não tem muito. Tem, tem, tem os elfos com cabelos compridos, brilhosos e tal, mas não fala que é daquele jeito, <risos> né? Um cabelo sedoso, não né? Não fala que os caras usam o C da hidralô e essas paradas. É, exatamente. Né? Brilhosas e maravilhosas. Um personagem que consigo hoje em dia ver mais pelos meus olhos, digamos assim, é, por exemplo, o Frodo que é um personagem muito diferente, tanto não só em caráter, mas também na aparência, que é uma pessoa muito mais velha. É um personagem que eu, ao longo do tempo cons vou conseguindo criar a minha própria visão dele. Claro que é impossível nunca deixar de ver o Elijah, né? uhum. mas quando tu começas a ler e lês mais sobre o caráter dos personagens, como eles são, a personalidade, isso vai acabando por moldar um bocadinho e tentar apagar... Uh, aquilo que temos nos filmes vai ser sempre impossível, não é? Eu tinha uma crush uma crush pelo Elijah quando era criança, né Olha aí, ó. Faz tarde. Essa saiu do coração. Ele era um menino querido, eu tinha 7 anos, era impossível não, não, não gostar, não né eu acho muito bom quando fala o bocadinho Daí <risos> é. deixa eu ver se vocês têm o mesmo problema que eu hum. Quando vocês vê ali o cara que fez o Frodo Como é que é o nome dele? Desculpa? O Elijah Wood Ok, quando vocês vê o cara que fez o Frodo em outro filme Vocês não olham pro cara e falam Ó, oh, o Frodo É, sempre Total. Oh. Claro, claro é. Não, isso aí é... Nossa Eu que não sou fã nem vi muito nem nada Quando eu olho o filme com o cara Ó, oh, o Frodo, tá ligado? É. Não, isso, isso aí acontece com muitos artistas É, mas artistas, eu fui né? bem clichê porque na verdade o meu o, o meu crush era é no Legolas, né? <risos> Olha, pequeno. Ah, o Ceda Ceramidas, não, né? Não, o C, Ceramidas. Nossa, eu acho que cara um, O cara, cara no meio de uma do batalha do mundo, né? banhado a sangue e o cabelo brilhando, Sim. né? maravilhoso. <risos> <risos> Acordei assim. Acordei assim, é assim. lindo. Acordei lindo. E, com a, e nem, ele nem suja suas mãos com sangue. Só vai na flecha, né? Tchum, tchum, tchum. Isso é coisas mortais. Os mortais até que se É isso. Ele derruba um elefante e continua gato. Exatamente essa cena é incrível, não, esquece. Linda. <risos> Jess, <risos> agora é tua vez. empolga. Porque eu sou especial, né? Eu não sei. <risos> Sim, por, por último, porque é mais especial. Não, mas vocês estavam falando aí da questão do, de serem mais velhos e tal. Tem uma animação de 70, meio off, né? Tem uma oh. animação de 78, né? Que uhum. né, tem ali os personagens mais, digamos assim, mais velhinhos, né? Bem, bem estranha, claro, a animação, né? Porque Sim. a gente tá acostumada com o universo Peter Jackson, mas quem quiser ver eles mais velhos tem animação aí, fique à vontade. <risos> Mas... E foi inclusive uma das maiores influências pro Peter Jackson também. Tem, tem alguma. Tem um pessoal que fez uma comparação, algumas cenas. Yeah. É o Peter Jackson que praticamente copiou algumas aquela, cenas. Aquelas cenas do um árbol. Ótimo... Ah, uma... eu já vi na internet esse, esse, essa animação. Não é uma parada, algumas bem série B, um, tipo, uma, uma animação meio alemã, <risos> assim, uma parada não é um negócio assim. Isso. Ah, tá, é, cara, sim. é bem feita até para época. Isso, é pra época, ela é bem feita. Se for contextualizar o filme, até é ok. Não, já vi coisas hum. piores, né? Só que tem. Né? nós temos o filme, então esquece bom, é, na verdade é. <risos> na verdade eu conheci por meio de um crime não, mentira, mais ou menos <risos> na época que foi lançado acho que foi em 2002, né, foi lançada a Sociedade do Anel, ou a Irmandade do Anel como eu preferi uh, eu tinha ali os meus nove anos e tipo na época da fita cassete ainda, se não me engano né? bom, no Acre era fita cassete, mas eu não posso usar o Acre como... Mentira que vocês iam pra Bolívia comprar DVD pirata, não vem com esse papo não não, nessa época não tinha ainda não, tu já né? contou, não, tu já contou aí. depois, quando veio o DVD mas a, a minha hum. irmã, na verdade a, eu conheci pela minha irmã, a minha minha irmã, ela assistiu o Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. E ela foi pra casa e ela sabe que eu gostava de histórias. Então ela me contou a história do Senhor dos Anéis, tipo, da Sociedade do Anel. Uhum. Ela sentou comigo e falou: Ai, aconteceu isso e aquilo. E, cara, eu ouvi, fascinada. Sabe quando a criança ouve que a baba escorre <risos> ah. assim? É. Tipo, meu Deus, que coisa linda! Eu preciso ver isso. Só que, tipo, ela assistiu com o um namorado na época dela e tal. Ah. E aí, isso, ela assistiu com ele lá. Daí ela me ela contou assistiu. tudo isso. Eu fiquei com aquilo. Na cabeça. Tá eu... Não fala da minha lá. Lá. Na... Fardo, não. fala da Quem sou eu jamais? não, eu tava falando é. que ela assistiu com oh, o cinema, isso três tudo, filme, é. São três horas isso aí, de filme. São três horas. <risos> né? <risos> é, são três horas, <risos> né? ainda, sobra, então... ainda sobra duas horas e 50. <risos> <risos> Nossa, que rápido. <risos> ah, essa piada. <risos> essa é a piada. <risos> <risos> uh, <risos> Mas ela me contou a história toda, então tá safe. <risos> então, Aí da segunda assim. vez que ela foi assistir, deve Ah, ser isso é ou, verdade, ou, ou, ou, ou, ou realmente ela viu 2 horas e 50. <risos> Tomara que não, tadinha. <risos> Mas enfim <risos> uh, E aí eu fiquei muito ela fascinada Ela não tá aqui pra se defender, né? É, tadinho, olha aí, ó, verdade uh, Mas eu fiquei muito fascinada pela história Eu fiquei, caraca, essa história é incrível, essa história é linda Eu preciso ver, eu preciso, sabe? E aí, então, eu lembro que eu fui Eu sempre ia na biblioteca, né, da escola e tal. Eu acho que era a única criança que ia na biblioteca da escola <risos> e ela, Eu e ia, ela, ia pra tipo, ler Naruto assim, <risos> uh, Nossa, não E aí, eu vi aquela coisa maravilhosa Na, na estante, né, do Senhor dos Anéis, né? Os três volumes, eu eu não posso acreditar no que tá acontecendo. Ah, a Jessica... já, já sei o mural, já sei o final dessa história. Sim, a Jessiquinha de 10 anos, né? Olhando aquele livro, parecia maior que a Bíblia, né? Que a mãe dela mandava ela ler, ela nunca lia, mas ela viu aquele livro enorme. Porra, eu tenho que ler isso. Aí eu peguei ele e aí até a moça disse: Ah, tem esse aqui que acompanha a história. Ela não soube me explicar. Ela só me disse que acompanhava a história, que era o Hobbit, né? Uhum. E aí ela me deu também. Ah. Isso me deu o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Aí eu pensei, bom, eu quero ver Senhor dos Inéis Hobbit, eu vejo depois <risos> <risos> É isso, o Hobbit não importa <risos> é, Mas eu vi, exato É o mesmo escritor, eu vou ver essa <risos> e aí eu cheguei em casa, cara, eu comecei a ler aquilo E eu li, eu, eu, eu não sei, eu, eu não li Eu basicamente comi aquele livro inteiro E foi a mesma coisa que a, que a Inês falou As músicas me transportavam, sabe? Porque eu lembrava dos filmes que eu assistia eu, eu comparava muito a questão, por exemplo, da Disney Parecia aquelas canções da Disney que na época eram muito boas, né? Que te é. transportam pra dentro da história E aquilo ali, as músicas contavam outras histórias dentro da história E que eu ficava pensando, meu Deus, o que será que tem mais? fora desse livro que eu não conheço então tipo, eu não só queria ler Senhor dos Anéis, como eu queria saber de tudo, quando eles falavam de um nome uhum. que eu não conhecia, eu pensava, como. Não, sem internet né, <risos> primeiro sem internet segundo, estado do Acre o que, que eu ia fazer <risos> <conhecer aquilo? risos> e aí então tu basicamente... podia ir na, na floresta e falar tu mesmo com o um hobbit, que deve ser um elfo <risos> que deve lá também né? tá procurar embaixo da pedra ah, não, aí é é, tá aí é outra franquia, é cidade invisível é Curuquia, é é tipo a DC e a Marvel é, é, então, sabe, não mistura, não mistura os universos. E aí, eu tipo, imagina, né? Tu via uma criança de 10 anos com aquela Bíblia na mão, lendo aquilo, até minha mãe ficou, ué, mas tudo bem, ela tá lendo, né? Então isso é bom, deixa quieto. Deixa é. a criança é. melhor que, é. que tá enchendo o saco aqui, né? É isso aí. Tá entretida, tá ótimo é, Exatamente. Aí eu fiquei, Hobbit? Hum, eu <risos> vou ler Hobbit. <risos> e aí, quando, quando eu abri Hobbit, eu pensei da é história do bolseiro, eu vou chorar, cara. Mano, eu fico tão <risos> emocionada. <risos> e aí eu li, e o Hobbit é pequenininho. Comprado ao Senhor dos Anéis, é um folheto. E aí eu também é... li, li, um fim de semana, eu já li tudo. Eu pensei, meu Deus, eu preciso saber mais, eu preciso saber mais. E aí Sim. eu lembro que uh, passou um tempinho, fui na, a gente conseguiu comprar um aparelho de DVD, né? Ah! Oh. Uma maravilha <risos> tecnológica da época. Da, e aí, diretamente eu... da Bolívia. Isso, diretamente <risos> da Bolívia. E aí a gente, eu fui numa locadora, tinha lá DVDs do Senhor dos Anéis. Eu chorei pra caramba, peguei todos os DVDs. Esse e eu acho que era o último samurai. <risos> eu peguei todos os um DVDs da casa. Um o <risos> um é último é. samurai, tudo a vera. Mas enfim, <risos> aí, assisti tudo. E depois disso, daí uh, claro, fui, fui crescendo e tudo mais. E. Consegui ter ali o Silmarillion, consegui ter contos inacabados, e fui reunindo. E é, eu nunca devolvi o livro. Ah! <risos> ah o quanto não tá essa multa, hein? Eu já sabia que era esse crime, eu vi. Quando vi biblioteca, um, biblioteca nunca corre bem. Ela tá lá, né, tipo, o, o carimbão FNDE, governo do estado. Ah, Nossa, <risos> eu também. Eu eu também tenho uma, uma cassete do Titanic, que era o meu filme também preferido de infância. Eu chorava, chorava, todos os dias quando via. <risos> e tenho uma, uma cassete de VHS também da biblioteca da escola que está ali em casa ainda. Oh, eu... Eu... Uma, uma vez eu... dá tempo de zerredir-me, hein? Enquanto é... é... não está essa multa, hein? Não, mas eu não vou ver. Quem é que ia ler aquele livro? Aquele livro ia ficar esquecido lá. Deixa ele comigo. Imagina <risos> uma criança, criança de 10 anos chegando na bibliotecária Moça, tem o Senhor dos Anéis? A é, biblioteca tá cara, não. Alguém roubou <risos> o <risos> livro. <risos> Isso mesmo, é o Saddleman. <risos> não Bom, voltando uh. ao Tolkien Talk, <risos> é, a gente a gente queria a gente todos os ouvintes, gostaria de saber como foi assim, como foi o início desse do trabalho de vocês. Todo, vocês dois estão desde o começo ou como como que foi assim? Não, não, o Sérgio e o César estão, é que eles são os fundadores. Eu cheguei depois. <risos> ah. é, eu, isso foi acho que foi final de 2015 para começo de 2016. Eu já fazia parte de um site grande aqui do Brasil que fala sobre falava sobre Tolkien, o site nem existe mais. É, e administrava o grupo deles e tudo, e aí eu comecei a gravar alguns uns vídeos, né? acho que eu gravei dois ou três, eu acho, é, e eu vi que tinha público para isso, né e era uma coisa que não tinha produção de material, assim, de conteúdo tokeniano no YouTube, e eu vi que ali podia, ter um, podia preencher essa lacuna, e aí eu chamei alguns amigos para iniciar esse projeto, na época tinha um grupo de, de WhatsApp, tinha umas, acho que cinco pessoas, só o César que, que se prontificou, né? E aí, pronto, e a gente começou a planejar como é que a gente ia fazer, e aí... Ah, vamos fazer vídeos semanais, é, eu, eu, eu vou lançar um vídeo no na, na, do domingo e tu, tu lança um na quarta, e a gente vai alternando, então são dois vídeos por semana, o horário, meio-dia, e a gente foi planejando tudo, né? Uhum. tipo de conteúdo, é, é, como é que a gente ia falar, enfim... Assim, Lá é, é, é tudo family friend, é, não, vamos, não vamos abordar política, religião, nada, né? só O assunto é talk. Então, assim, foi, foi, foi montando o canal assim e foi aprendendo a fazer na, na raça mesmo, né? Conforme a gente ia, ia, ia gravando mais e mais vídeos, foi, foi, o negócio foi melhorando. No início, não tinha tanto assim, a parte visual e é, é, é, tal, estética, não tinha muito, mas o conteúdo em si, modéstia à parte, foi sempre bom desde o começo, porque uhum. a gente. Sempre foi de, foi de pesquisar muito, de ler muito, de, de, de bater a, a informação para saber se realmente era assim que estava nos livros, se foi isso que o Tolkien falou, né? Então Sim. isso aí sempre foi um cuidado que a gente teve. E como ali nas redes sociais, ele, pelo menos no, no, na época, é, é, grupos de Tolkien e tudo, a gente começou a fazer essa... Não vou chamar de fanbase, porque eu não gosto de, dessa palavra fã, assim. Mas de, de, de seguidores mesmo, né? O, é, os Tolkien talk. Uma né? comunidade, digamos assim, uma comunidade. É, uma comunidade... E aí o pessoal diz, ah, Sérgio, eu te acompanho desde a época do site, não sei o que, até hoje, de vez em quando aparece alguém, né, que fala isso. Então, quer dizer, o pessoal que já vem acompanhando o que eu, o que eu falo de Tolkien na internet desde 2014, talvez, porque o Tolkien Talk nasceu em 2016, né, fevereiro, março. Uhum. Então o pessoal vem acompanhando, e aí foi crescendo, né, a gente foi gravando mais e mais vídeos, e o pessoal gostando da gente, e aí começou a aparecer os voluntários, né. Certo. Teve um rapaz que apareceu que disse: Olha, eu sou, eu, eu faço faculdade de música. Eu componho algumas trilhas sonoras, eu posso fazer algumas músicas para o canal? Eu, pode, e aí foi o primeiro voluntário que surgiu, né? Esse assim, eu digo voluntário, mas até eu e o César somos voluntários, né? Porque a gente tem profissões e o Tolkien Talk, ele preenche um horário que a gente nem tem, na verdade. Que o antigo do nosso lazer, né? Outras coisas que a gente podia fazer... É, é tipo pra, chateando, mano. Pra fazer pra fazer. A gente sabe como é que é essa rotina. É. Pois é. <risos> então, aí foi começar a aparecer voluntários. Esse era o Lucas, que ele, ele fazia as músicas, e até hoje ainda faz. Teve um outro rapaz que ele é radialista, então ele tem aquela voz, né, uma voz potente Ah, tudo. Aquela voz aveludada. É, é, e aí ele faz narrações, né, às vezes quando a gente precisa, ele vai fazer alguma leitura mais, mais legal, assim, ele, ele grava com a gente. Mais Cid Moreira, assim, né. E aí foi, e aí foi aparecendo outros montagens. Hoje em dia a equipe tá mais ou menos estabilizada em 10, 11 pessoas, né, cada um com uma função, só que assim, é... A pessoa tem a sua função principal, mas nunca deixa de ter outras, né, outros penduricalhos ali pra fazer. A Inês é a prova viva disso. Uhum. A Inês, um, a gente tinha um grupo de, gente, um grupo de discussões no, no, no Facebook, que era chamado Dragão Verde, né? Pra quem não sabe, é uma, uma taverna que tinha no, no, no condado, no livro. E aí a gente criou esse Dragão Verde pra gente poder conversar. O nome do grupo de conversa é o grupo da taverna, porque a galera ia pra taverna e... é... ver conversar. Ó, ó. Isso, oh, onde saca, onde né? os Robots se encontravam. Sabe o que, né? gostei, gostei da referência. É tudo pensado. É tudo pensado, né? <risos> Exatamente. Hoje em dia tá tão complicado é, você discutir qualquer assunto na internet que a gente resolveu até arquivar o grupo. Ele, tá, ele existe, mas ele não funciona mais. E aí, por que eu falei do grupo, de discussões? Porque muitos desses voluntários apareceram lá. É, a Inês, um, acho que um dia ela postou uma foto de um, vi, de um livro que ela comprou, que era. A, como é o nome do livro, Inês? Como era o nome? Era a Cozinha. É, a Cozinha dos Touros, né? Era a Cozinha do do Senhor dos Anéis, que eram receitas baseadas na, ah. na Terra-média, né? Ou seja, no. Ah, que ah é. É que, ah, incrível. que bacana. É, incrível e aí ela, ela postou e aí eu, eu, eu comentei embaixo assim, é, é, queremos que, como foi que eu tipo, falei assim queremos que você grave uma receita para o canal mas eu, eu, eu, eu, eu não assim. liguei, né, mas depois eu não liguei, porque pensei, ah, isso é naquela só para ser simpático, né, o César vai falar <risos> comigo, como assim, e depois do nada recebi uma mensagem do César e eu, pera, o que é que tá acontecendo, o que é que está a passar? <risos> aí, aí o César comprou a ideia eu, eu, eu joguei, né, o verde, e o César comprou a ideia e mandou mensagem para ela e ela começou gravando vídeos fazendo receitas, né? Que é o quadro fixo já do canal, que é o TT Chef. Uhum. Hum. Isso aí. Ai, que legal. Ah, que é, assim, assim nasceu o Inês, né? No, no, no Talking ah, Talk. Assim nasceu Inês. <risos> e aí hoje ela grava o TT Chef, TT News, uhum. tem o TTs normais. TT é o, a gente chama é o quadro, né? O quadro de... O, no, no, no, o vídeo, né? Sim. TT. Porque é Talking Talk, então uhum. grava os TTs. Ah! É, porque quando a editora, a HarperCollins Brasil, que é a atual editora do Tolkien no Brasil, começou a, a, a publicar a Tolkien, é, eles entraram em contato com a gente, então não só com a gente, né, com vários formadores de opinião, assim, que, que falam sobre Tolkien. E... Uhum. Por, por quê? Porque eles queriam realmente falar como era o projeto deles e tudo, o que eles pretendiam publicar, como, e, e fazer uma espécie de uma parceria, né, ou seja... É, é, a gente divulgar esse material, ler e dizer a nossa opinião mesmo. Foi nada, nunca teve nada patrocinado pela editora. É, mas dessa parceria teve vários frutos bons. Por exemplo, a gente fez vários eventos de lançamento dos livros. Por exemplo, no, no Brasil, né? a gente fez, se eu não me engano, no lançamento de A Queda de Gondolin... Não, a Queda de Gondolin não. Algum livro desses que eles lançaram, a chegou a fazer acho que mais de 15 capitais do Brasil, um evento simultâneo, para vocês terem uma ideia, né? A Queda gente... de Gondolin, sim, acho que foi a isso. A Queda né? de Gondolin, né? É, Beren e Lucy também. Então, assim, a gente conseguiu fazer uma rede de gente falando sobre Tolkien no Brasil todo, praticamente, né? Então, é esse tipo de parceria que a gente fez com a editora. E, fora isso, é... por exemplo, eu trabalhei na revisão da tradução da nova edição da biografia oficial do Tolkien, ou seja, já tinha uma... esse livro foi, foi lançado em 92... É, com a tradução do Ronald Kim, uhum. foi antes mesmo de ter o Senhor dos Anéis aqui no Brasil, é engraçado, né? Quando a HarperCollins veio, eles quiseram relançar esse livro, só que é, é, eles tiveram que resgatar aquela tradução antiga, né? Eles, tiveram, eles compraram ela, porque aqui no Brasil a tradução ela é comprada. Quando o tradutor ele, ele, ele traduz, ele meio que vende a tradução dele para a editora e passa a ser propriedade da editora, né? Hum. Então a HarperCollins Brasil ela adquiriu essa tradução, só que não tinha mais nem... Na época, na verdade, o Ronald ele traduziu na, na velha máquina de escrever, não tinha arquivo de computador, né? <risos> e aí, certo, o, certo. A, ah, eles, eles escanharam o livro, né, transformaram no arquivo OCR Esse arquivo veio para mim Aí eu consertei, assim, acho que 95% dele, do, do que estava escrito é, Algumas palavras eu já ajustei para o novo padrão da, de tradução E depois ela foi para uma revisão do, do, do, do rapaz que ele está no conselho de tradução Que eles chamam, né, o conselho de tradutores E aí ele fez uma outra revisão então eu, quer dizer, Por causa do Tolkien Talk, eu fiz a revisão desse livro o é Alexandre certo. Azevedo, que ele é o designer do, do canal, do Tolkien Talk, ele trabalhou praticamente em todas as capas, eu acho que 99% das capas dos livros novos ele trabalhou nelas, né? Nas capas, no miolo uhum. e tudo, então tem o trabalho dele ali. O César, que é o, é o, o cofundador do canal, ele todo o livro do Tolkien, ele, o editor geral da editora lá, o Samuel, ele entra em contato com o César e eles vão discutir tudo do livro, de capa a capa, né? desde o início até o final. Ah, César, o que, é que tu acha que tem que ter aqui? Como é que a gente vai fazer isso aqui e tal? Então, o César ele é o consultor da editora. Então, a gente sempre teve essa relação bem próxima, né? Da, da... Ah, que bacana, cara. Com a editora. É, o que bacana a editora uhum. manter contato é, perto, próximo com os fãs, assim, pra... Uhum. Tipo, Pra ter uma opinião de fã mesmo, e quem entende, quem pesquisa sobre o assunto, no caso. Né? É precisando até pela qualidade da, da tradução, para Porque, às vezes, tem muitas vezes que a gente pega a tradução que vai ver, tu vai comparar com a original e não tem nada a ver, né? Isso, isso, isso que eu tá ia traduzido falar. Porque, porque as pessoas... É como se fosse um Google Translator ali, traduz ao pé da é. letra e, no final, não faz muito sentido. Ah, e não, e, não, e não recria um estilo, é, parece que é tudo traduzido, mas de forma muito aleatória aleatória assim só só traduzir palavras não traduzir o, a, o estilo da linguagem cada personagem tem um fala de forma diferente não parece que só uhum. copiam a, as palavras traduzem e jogam ali para a folha eu acho incrível é, é exatamente essa questão da tradução porque por exemplo a gente pega os livros do Harry Potter né querendo ou não também é um livro Fantástico e tal que a tradutora Zil ela fez Milagres Cara, ela, principalmente na questão da tradução das casas, né, de Grifinória, Sonserina E também uma tradução que uhum. eu acho muito legal da parte dela Foi do Bichento, que é o gato da Hermione, né Que é um gato especial, na verdade, ele consegue detectar magias negras e tudo mais E em inglês, a, o nome dele seria Pernas Arqueadas Daí em português, a Lilian colocou Bichento Que no Nordeste é alguém de pernas tortas Tipo, ah, ela... Ela, ah, sim, ela meteu uma vaz... regionalização da parada ali pra fazer sentido Então... Então eu queria saber de vocês, que são os especialistas aqui, qual... Um, por exemplo, o Ticão nunca leu, então o Ticão quer saber também. Qual é a melhor... É, é exatamente. A melhor ordem pra, de leitura dos livros, a gente, tipo, conseguir extrair o máximo da, do universo? Ah, eu acho que em relação aos uhum. primeiros, há sempre aquela ideia fixa, né? Agora, o que vem depois, acho que aí depois depende da pessoa. Que acho que o Sérgio concorda comigo, que o uh -huh. primeiro é o Hobbit, não é? Uh -huh. Apesar de eu ter dito primeiro a Irmandade, foi porque não tinha conhecimento que havia mais. Uh -huh. uh, então o Hobbit acho que é a melhor porta de entrada, porque é um livro mais simples Sim. e é o primeiro. Sim. É, foi o primeiro que o Tolkien escreveu e vem antes do Senhor dos Anéis. Uh -huh. Depois é passar para o Senhor dos Anéis, que é aquela obra imensa, perfeita, maravilhosa <risos> que, segue, que segue o Hobbit uh -huh. e depois aí nós é que aconselhamos passar ao Silmarillion que Supostamente ah. é aquilo que vem antes do Hobbit do é e se do Senhor dos Anéis. fosse <risos> é o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Exatamente. Mas é. Exato, o Antigo Testamento. O Hobbit e o Senhor dos Anéis passam-se na Terceira Era, né? E o Silmarilano passa-se uh, maioritariamente na primeira, depois tens um bocadinho da segunda e no fim tens um bocadinho da terceira. Não, mas é que o Silmarilano é tão denso que há quem a primeiro e é super ok, mas é tão denso que tu podes acabar por te perder um bocadinho. E foi como o Sérgio disse há pouco, que nós, quando estamos a ler O Senhor dos Anéis e O Hobbit, nós temos ali aquelas palavras, aqueles lugares, aqueles personagens que nós pensamos, o que é isto? E é isso que te faz ter curiosidade para ler mais. Uhum. Uh, por exemplo, eu quando li O Senhor dos Anéis, eu tinha uma listinha num caderno, onde apontava todos os nomes de personagens e locais que o Tolkien colocava ah. ali e pensava, mas o que é isto? e depois eu ia hum. ao computador, e à internet e eu pesquisava, e eu estava ali horas e horas, e link atrás de link e link atrás de link, eu, o que é isso? <risos> isso? Não eram só três ou quatro livros, o que é que, que, é que estava acontecendo? É porque a gente, é, acontece muito, do, por exemplo tu está lendo, aí tu passa por um nome aí tu pensa, é. peraí, eu já vi esse nome antes aí tu, não, mas eu não vi, ou já vi é. aí folhei um pouco <risos> e não acha mais, aí fica tipo, tá, desisto vamos, vamos seguir o jogo Eu <risos> contava tudo no caderninho, que era para quando fosse à internet, porque na altura não havia Assim, um Wi-Fi como há hoje em dia, né? Era aquelas placas que tu ligavas ao computador, iniciavas a internet e depois no fim saías para não gastar, né? Nossa, então, eu, cara. Eu, eu fazia, apontava tudo e ao computador via e só me fazia querer ler mais e mais, pronto. Mas por isso acho que o Sérgio concorda, né? Hobbit, Senhor dos Anéis, uhum. Marion Depois disso, tens os contos inacabados, né? Tens os uhum. três grandes contos e tens a história da Terra-média, mas isso já. É um, um passinho uhum. cada vez, né? Uhum. É, bom, eu queria falar um pouquinho mais sobre da, da a gente está chegando no fim daqui a pouquinho Queria falar um pouco mais sobre o Tolkien Talk Qual que são, assim, o que, que vocês estão planejando pra, até para esse ano, né? De 2021, 2022, com a passagem da pandemia E o que, que vocês, assim, estão nos planos? Então, nós começamos no final de maio o nosso programa de membros Temos três níveis, membros no YouTube, na nossa membership Temos três níveis, escudo de, de ferro, escudo de Galvorn e escudo de ouro em que quem assinar pronto, esse serviço de membros tem direito a conteúdos exclusivos composto na comunidade, temos lives também, uma live por mês no canal e também episódios das histórias não contadas com bastante antecedência para quem é membro. Neste caso, agora na sexta-feira que vem, agora no dia 25, vamos ter a nossa primeira, quer dizer, já tivemos a primeira live exclusiva para, para quem é membro. Ou seja, é um uhum. conteúdo que só quem paga tem acesso. Isto não interfere de forma alguma com o conteúdo que nós já fazemos gratuito, não, isso não diminui, é apenas um, um, um acrescento para quem nos puder ajudar, né? porque a verdade é que o dinheiro ajuda em tudo, né? mesmo para investir no canal, obviamente. E uhum. é uma forma de trazermos mais conteúdo e mantendo sempre a qualidade de, de sempre do, do canal. É, além do programa de membros. É, a gente tem vindo com uma parceria legal com o Submarino, né, com o Submarino. site de vendas. E aí, por exemplo, a gente tem conseguido desconto até de 20% aí em alguns uhum. lançamentos. Então o pessoal que acompanha aí tem aproveitado bastante, né? É. Com esses descontos e tal. Ah, tá. que bacana. Então tá, muito obrigado mais uma vez. E... Ticão, Olá. valeu. Valeu, valeu, cara. Hoje, hoje eu aprendi um pouquinho mais sobre Tolkien, apesar de que eu Tás pensei... pronto pra começar a ler. Ape... Apesar de que eu fiquei confuso se assim, a galera que lê pra... Entende que o nome de um cara é esse e foi pra lá e pim, papou, eu só pensei... <risos> meu Deus, eu tô, eu tô mais perdido do que cego em tiroteio aqui. Mas, cara, então eu vou... Agora eu ficou como desafio. Agora eu tenho que ler o, o Hobbit aí. Mas, cara, bom, bom receber o pessoal eu mesmo aí. Eu tenho aqui. E ver vocês empolgados falando sobre isso e tal. Eu só fico pensando, cara, eu só não tô tão empolgado porque não estão falando sobre Shadow of the Colossus. Né? Porque se fosse Shadow <risos> of the Colossus, eu ia estar tá falando assim. Nossa, 10 vezes mais todo mundo. Mas é isso aí, obrigado e até a próxima. Não é que agradeço pelo convite e também foi o meu primeiro podcast por isso, olha, pessoal. Muito ah! obrigada. <risos> Muito bem-vinda. <risos> Por isso é que eu tava também um bocadinho nervosa. Uma pessoa tá é destas mídias, mas quando é a primeira vez fica sempre ansiosa ah, Hoje é porque a gente já tá no episódio 20, quase. Então tá normal, mas quando a gente começou também era dar aquele é, friozinho na parte. barriga e tal. Então agora já tá mais, já tá normal, já. Valeu, muito obrigado, Inês, também. Obrigada, eu fico muito contente. Jazz, muito obrigado, viu? Ai, gente, que episódio gostoso, meu Deus do céu. Eu tô tão feliz. <risos> uh, galera, muito obrigada. Obrigada, Tolkien Talk. Obrigada, Inês. Obrigada, Sérgio, por terem uhum. vindo. Foi excelente. Uh, pessoas que estão ouvindo, Valeu. assistam uhum. Senhor dos Anéis todos os anos com... Versão é. estendida, porque se não fizerem isso, o sal não vence. Beleza? Beleza. E, bom, eu vou tentar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Pra todo mundo, então, é Ten Enomentielva. Que? Até logo. Que isso, o que, que é? O que, que é? É a Até tua mãe no... isso aí. Ah. Começa a me xingar. assim, É a tua caramba. mãe, Thiago. É a tua mãe. Até logo, gente. Obrigada. Tá Beijão. Bom. Tá bom. Tchau, valeu. valeu, muito obrigado um a todo mundo. Até a próxima. Chateando uhum. volta semana que vem. Obrigado. Até uma próxima, já com livros lidos, né, pessoal? isso aí, vez de casa. É, é exatamente, exatamente. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. tchau. Obrigado. tchau. Beijinhos.